Saudações, queridos e queridas, eu sou o Vinícius Luinerti, professor de Nadi Yoga e vim aqui trazer mais alguns conhecimentos de dúvidas de alunos que eventualmente perguntam em aulas ou em por outras mídias Então, essa semana uma aluna disse que ela sente muita dificuldade para praticar meditação Faz alguns meses que ela vem praticando yoga e ela não consegue se concentrar. Então, o que eu tenho que dizer para ela é que isso é normal, né? Praticamente todo mundo tem essa dificuldade e essa dificuldade começa pela nossa natureza, da nossa mente, que ela tem essa tendência de ser dispersiva, então ela cria barreiras e dificuldades para a gente conseguir atingir um nível acima do estado de vigília normal é o que a gente se encontra, porque a técnica meditativa leva você ao estado meditativo e esse estado meditativo vai além da mente padrão. Então a mente tem mecanismos de defesa para impedir que a gente atinja esse estado. E, além disso, a nossa forma como é estruturada, nossa educação, o nosso crescimento, o nosso ambiente, cria condições que dificultam ainda mais, ainda mais hoje, que a gente está muito é, vinculado a celulares, redes sociais, então é muita informação dispersiva isso acaba mal acostumando a nossa mente. Agora, quando a gente treina a meditação, cada um tem um, um tipo de veículo ou, ou de, de foco que pode ajudar mais. Algumas pessoas têm mais facilidades com objetos, é, com imagens, com símbolos que possam se concentrar. Outros têm mais facilidade com sons. Outros ainda com ideias ou então com sensações. Então, por isso que nas aulas, que a gente dá, a cada semana a gente oferece uma forma de se concentrar, uma possibilidade do que você pode se concentrar. Então com o tempo você vai ter a oportunidade de encontrar algumas opções que você se encaixa melhor. Então é aí que você, eu sugiro que você pegue essa forma que você se encaixa melhor e foque nela. Começa a treinar todos os dias naquilo lá. Treinar todos os dias é muito importante treinar a meditação. Se você começar a fazer isso, pode facilitar muito mais e você ver que começa a melhorar o seu índice de desconcentração. mas não crie tensão, não crie expectativa, simplesmente entregue-se, deixe fluir, porque o simples fato de você criar expectativa de que agora vai ter uma melhora, isso também prejudica. Então, simplesmente continue treinando, sem expectativa, que aos poucos as coisas acontecem no seu tempo. É isso aí, um grande abraço e até breve.